Beleza, deixa eu conferir se tá tudo apertadinho aqui. Tá tudo tu, tu, tu, tu, tu, amigão, devagar. Tudo beleza. Estamos saindo aqui da Avenida Ogunjá. Passando de frente a Serraza o centro de distribuição alimentícia. É esse mesmo? Centro. Não, não, não, não. Esse distribuição vai da onde? C Centro Estadual. Sei lá. É bal, gente, é bal. É aí, é aí a sede da Ebal. Onde fica a parte de informática? Aí, você hacker. Quer causar um estrago? Ataca, é bal. <risos> Brincadeira, viu? Faz isso não, pelo amor de Deus. Ele não aguenta, ele não aguenta não. Vai por mim. sei que eles tenham atualizado, licitado e comprado novos equipamentos, estão em uma situação bastante delicada. Espero que sim, torço para que sim. Era muito ruim o negócio aí. Mas enfim, não vou dar detalhes não de o que e aonde, porque não cabe a mim. Vamos ter ética. Trabalha, trabalho. E filho da puta é filho da puta Queridos, em breve teremos novidade no canal Um sistema de fazer vídeo diferente é, Não é coisa 100% nova Como vocês nunca viram antes não? Alguém pode ter visto Por que não? Mas aqui em Salvador, ao menos eu nunca vi ninguém fazer. E do jeito que eu quero fazer, aí eu posso garantir. Eu nunca vi ninguém fazendo. Eu peguei esse período de férias, estou traquinando, fazendo um bocado de coisa que eu queria fazer e que não tinha tempo, tipo agora, né? olha a parte elétrica da moto quase o que três meses andando sem sem da seta porque tava queimando o um fusível Opa Trânsito lento Ah não não é específico Porra negão Cê... ah, não a na minha que se tá dar ah, ré velho Pelo amor de Deus Da Avenida Bonocô, começando agora a BR 324. Vamos que vamos! A partir de hoje, 23 de janeiro de 2020, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães sofreu uma redução de 10 km por hora de 80 para 70 na prática o que é que muda redução no radar é o que todo mundo vai fazer é o que todo mundo sempre fez vem como quer chega no radar reduz e vai embora e me incluo nessa né não vamos ser hipócritas porém agora eu vou andar mais devagar porque implementaram a ciclovia e para mim isso muda tudo uma coisa é você ter uma pista só com carro tipo aqui e outra coisa é você tem uma ciclovia então assim psicologicamente eu não consigo andar do mesmo jeito sabendo que existe a possibilidade de surgir alguém na minha frente um ser humano algum ser humaninho surgindo masticamente. Vai abrir um buraco no chão, pula, ó oh, aqui minha bicicleta Não, então vamos andar mais devagar estamos indo no sentido pirajá apertinho tá já porém vamos subir o é, por Porto Seco Ali já deu um, um chega, não um... um chega aqui. um cara ali no carro é a, a PRF. Ela não, não, não bate fofo. Ela quando vai em alguém é porque tem alguma coisa. Ultimamente rolou uns vídeos aí. Uns vídeos não, um vídeo como se fosse um drone que faz todo o monitoramento. Da via coisa fantástica, nada de tecnologia do outro mundo, tudo que o, aquele vídeo, vocês, alguém deve ter visto, não é possível, mas tudo que aquele drone faz no vídeo, aquilo já existe. Gente. Aquilo não tem nada de futurismo, tudo aquilo já existe. Agora, o que me impressiona é o tempo de resposta, existe, existe mas tá tudo muito rápido. O zoom. O processamento. Tudo muito rápido. Dá pra fazer assim tão rápido? Dá. Agora requer é é uma puta infraestrutura. Ó, esse túnel vai sair lá no Lobato. Aquele que tem lá do viaduto, lá do, lado, do lado de gasolina. esse é isso aí. Agora uma obra que eu não sabia que eles estavam fazendo é este viaduto aqui. Muito legal. Sim, voltando. É, tá tudo muito rápido, velho. Então, não sei, né? Não sei, tá muito fantástico! Muito fantástico! Eu achei ótimo, só não consigo acreditar. Brasil, gás, a nossa direita. Para a e para esquerda, a direita, e agora vamos manter a posição que chegamos em Porto Seco. aí galerinha vamos ver a dar porra vamos ficar por aqui ou que é esperto e depois a gente volta valeu abraço e tchau tchau